Como saber se o seu cartão de crédito te dá pontos? É isso mesmo, esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like após esse vídeo e se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Como que você descobre aí se o seu cartão de crédito ele pontua, se o banco é, a bandeira do seu cartão te oferece benefícios ou se o próprio banco ele te oferece aí pontos é ao pagar a fatura do seu cartão. A primeira coisa que você deve fazer é verificar na fatura do seu cartão. Verifique se lá, após a descrição, né, fechamento da fatura, se após a descrição ali daquele gasto que você teve, se tem esse essa essa identificação lá de quantos pontos que você está ganhando por cada compra. Essa é a primeira forma de você descobrir e é mais fácil. A segunda forma é você entrar em contato com o seu gerente e verificar com ele. De repente, se você tem né, esse contato com o seu gerente, você pode estar entrando em contato e verificando, pedindo para que ele verifique se o seu cartão de crédito pontue, é, qual que é a pontuação, quais são os benefícios que você tem desse cartão. Então, faça isso se você tem acesso aí ao seu gerente. Se você não tem acesso ao seu gerente e nem conseguiu verificar isso pela fatura, você pode ligar. Nenhum desses números que tem atrás aqui do seu cartão de crédito, a central telefônica. Você pode ligar e perguntar. Por aqui eles vão te informar se o seu cartão de crédito pontua ou não. Descubra isso para que você pare, para que você deixe, para que você, né, se caso o seu cartão de crédito não pontue, para que você pare de deixar dinheiro na mesa, vá atrás aí de cartões que pontuam, cartões que te dão benefícios, para que você possa aí gerar esse a partir da utilização do seu cartão de crédito. Coloque isso em prática. E se você descobrir que você tem pontos acumulados e nem sabia, ou que o seu cartão pontuado você nem sabia, comenta abaixo desse vídeo aqui para a gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.